O que Deus pensa a respeito de você, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida e não dos outros pensos? Então, irmãos, como nós queremos ganhar vidas para Jesus, a gente precisa entender o que, que Deus quer fazer neste tempo. Então, lá em Atos 10, abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 10 nós vamos ver uma história muito interessante. Atos 10, no capítulo 1, diz assim, ó. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele dizia, Cornélio. Este fixando os olhos dele, muito atemorizado, disse, que é senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por, nome, por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém, queridos? Amados. É interessante esse capítulo 10 do livro de Atos. Se você mudar do capítulo 9 para o capítulo 10, talvez na sua Bíblia seja uma página. Mas na cronologia dos tempos são 10 anos. 10 anos. De Atos 9 para Atos 10... São 10 anos. Quando a igreja em Jerusalém recebeu o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo para quê? Qual a finalidade da vinda do Espírito Santo na vida daqueles irmãos que estavam em Jerusalém? Quem se habilita? Mas recebereis poder Atos 1:8. E ser-me-eis o quê? minhas testemunhas aonde? Jerusalém, e até onde? Até os confins da terra, dez anos depois do Espírito Santo ter sido derramado de uma forma espetacular, exponencial, na vida daquelas pessoas, a igreja continuava aonde irmãos? Em Jerusalém, a igreja continuava dez anos depois, cheia do Espírito Santo, fechada em quatro paredes, os irmãos continuavam ali, os cultos deviam ser maravilhosos, tinha revelação para todo tipo de, de gosto, né? devia ter uma unção tremenda naquele lugar, Deus se manifestava poderosamente, porque afinal de contas, aqueles discípulos, aqueles apóstolos do Senhor, aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo, estavam ali fervendo com aquela alegria toda, com a unção que o Senhor estava derramando, no entanto, eles não estavam fazendo a obra, a gente tem que olhar para dentro da nossa realidade irmãos, e perceber o porquê que nós vimos, ou porquê que a gente vem à igreja, a gente não vem à igreja para se tornar um gordo espiritual, a gente vem à igreja para ser alguém que, que alimenta aqueles que estão sedentos lá fora, a gente vem à igreja para ser treinado, capacitado, seja pela unção do Espírito Santo, seja pela capacitação que a igreja fornece, para que a gente possa fazer a obra do Senhor lá fora. Mas dez anos depois, a igreja está do mesmo jeito. Ou seja, os irmãos estão contentes, eles são uma família que se ama, a família para pertencer, eles estão ali, eles estão se amando, a igreja é uma bênção, mas a obra continua parada e Deus irmãos, Ele não dá dons sem propósito, os dons que o Senhor nos dá, é para abençoar a outros, é para tocar a outros, é para fazer a diferença na vida de outros, então o Espírito Santo de Deus permite, Deus permite, que venha uma tribulação sobre aquela igreja, ah que coisa terrível, quando vem a tribulação, que coisa terrível quando vem essa crise, que coisa terrível quando vem, por exemplo, essa pandemia, que tirou a gente da zona de conforto, a gente sabia fazer tudo certinho, de repente a gente teve que improvisar um monte de coisa, de repente a gente teve que criar coisas novas, mas glória a Deus, porque Deus está no controle de todo o tempo, de todo o movimento, e tudo que Ele faz na minha vida e na sua vida, é para nos tirar da zona de conforto, e nos levar para a nossa missão, Deus está te levando para a sua missão, acontece queridos, que não é tão simples assim, para viver este novo tempo, que o Senhor estava produzindo na vida daqueles homens e mulheres ali, em Jerusalém, Deus precisava quebrar alguns paradigmas, Deus precisava quebrar alguns preconceitos, Deus precisava quebrar algumas ideias, que estavam tão alocadas na mente deles, que não tinha espaço para algo novo, e aí nós vamos ver, o que acontece, depois você pode chegar na sua casa, ler o capítulo 10, ler o capítulo 11, porque eles estão conectados, uma é resposta do outro, e você vai perceber como o Espírito Santo de Deus está se movendo, apesar de quem eu sou, apesar de quem você é, apesar de quem os discípulos eram, ele está se movendo para que a sua obra alcance aquilo para qual nós fomos alcançados. Nós estamos olhando para os nossos problemas. O Espírito Santo está olhando para o problema de Deus. E o problema de Deus é salvar a terra. O problema de Deus é salvar o ser humano. Deus não se importa com coisas, Deus se importa com pessoas. Mas para isso nós precisamos quebrar o paradigma da nossa mente. Nós precisamos quebrar preconceitos espirituais que foram internalizados na nossa mente ao longo de anos e anos de uma vida cristã com um modelo, nós nos acostumamos a este modelo de vida cristã, e agora o senhor está dizendo assim, olha para 2022, vocês vão ter que repensar a estratégia, vocês vão ter que repensar algumas coisas, porque o que eu quero fazer, eu vou fazer, e se vocês estiverem preparados, vocês vão colher as bênçãos, se vocês não estiverem preparados, eu vou fazer e vocês vão ficar apenas com a notícia, então eu não quero perder a benção que o Senhor tem, eu não quero perder o tempo que o Senhor tem para as nossas vidas, portanto querido Deus quer nos ensinar através desta palavra em Atos 10, sete princípios preciosos, para, pelos quais nós podemos ser capacitados para viver este novo tempo, quem é que quer viver um novo tempo na sua vida? Um novo tempo espiritual? Glória a Deus! Muitos querem viver este novo tempo. Então, se você quer viver este novo tempo na sua vida, você precisa praticar algumas atitudes. E a primeira atitude que você precisa praticar é dedicar-se um tempo a sós com Deus. Dedicar-se um tempo a sós com Deus. Então, escreva lá dedicar-se e ir sós com a sós com Deus. O capítulo 10 começa com um homem orando sozinho. E a gente pode pensar o que, que tem de mais esse homem orando sozinho. Esse homem não é um cristão. Ele não está arrolado como membro de nenhuma igreja. Esse homem é um, uma pessoa que é estranha. Ele não pertence ao povo de, de juda, jude, judeu. Ele não pertence ao povo de Israel. Mas ele é alguém que está clamando pela manifestação do poder e da glória de Deus sobre a face da terra. E esta oração sobe e toca o coração de Deus. A ponto de Deus enviar um anjo para falar com Cornélio enquanto ele está orando, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Ali então o anjo aparece, e este, fixando os olhos dele, muito turborizado diz: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Às vezes nós ficamos achando que Deus, ele faz de conta que recebe alguma coisa da gente ou a gente não acha que Deus receba alguma coisa, mas eu quero dizer para você que quando Jesus disse, que se você der um copo d'água a uma criança, você está fazendo muito, quando você dá uma oferta, quando você faz algo para o Senhor, tudo isso é registrado diante do Senhor irmãos, Deus registra, não é que Ele registra para nos cobrar depois, mas Deus registra porque Ele é um Deus que quer honrar, Ele quer abençoar aquilo que nós fazemos para Ele, mas olha que interessante irmãos, no versículo 9, nós vemos ali uma chave essencial, no dia seguinte, por volta do meio dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, olha que interessante, começa com um homem orando, e lá no versículo 9, Pedro está também orando, o que, é que o anjo diz? O anjo diz que Deus, tem algo para fazer naquele lugar. E aqui é interessante você perceber algo maravilhoso. Nós podemos orar na igreja, nós podemos orar na vigília, nós podemos orar com os colegas de trabalho. Mas tem coisa que Deus só vai revelar para você, quando você entrar no seu quarto, fechar a porta do teu quarto, entrar no secreto com Deus, e o Senhor ouvirá e recompensará a sua vida. Você crê nisso? Então dedique-se um tempo, neste novo tempo, neste novo ano, a um tempo secreto com Deus. As orações que você fizer no seu quarto secreto, elas subirão ao altar do Senhor. E dia mais dia menos dia virá a resposta de Deus para abençoar a sua vida. Jesus orava regularmente com os seus discípulos. Mas a gente lê o tempo todo nos evangelhos que Jesus de vez em quando se retirava para orar sozinho. Que você possa neste novo tempo cultuar, valorizar a importância de ter um tempo a sós com Deus. A importância de você gastar um meio tempo, meia hora, um meio dia, quem sabe, quem sabe 15 minutos por dia. Mas ter o seu tempo a sós com Deus. Por quê? Porque no tempo a sós Deus revela coisas profundas. E é interessante que o anjo vai falar para Cordelia o quê? Manda chamar os, o, o Simão. Que tem por sobrenome Pedro, ele está na casa de um outro Simão chamado curtidor, que mora na cidade de Jope, na rua da praia. Só faltou dar o, o time que o cara a torcia. Quando a gente está no secreto com Deus, Deus revela coisas que a gente não faz ideia, Deus dá o endereço, Deus dá a estratégia, Deus dá o direcionamento, Deus faz coisas em nossa vida irmãos, que a gente fica a boca aberto, porque no secreto Deus revela coisas tremendas para a glória do nome dele, mas a gente precisa pagar o preço, precisa pagar o preço de ir para o secreto, e sabe querido, você só vai reproduzir o ambiente que você cultiva dentro de você, a sós com Deus, você só vai reproduzir o ambiente que você cultiva a sós com Deus. Se você não tem vida a sós com Deus, você não tem vida. Você pode ser um crente que senta no banco. Você pode ser um crente que ora na reunião de oração. Mas você precisa ter vida a sós com Deus. Porque o sentido da vida cristã é uma vida de relacionamento constante com o Pai. É esse o sentido da vida cristã. Nós precisamos, irmãos, parar para ouvir a Deus, porque quando nós ouvimos a Deus, Ele vem com provisão sobrenatural sobre as nossas vidas em nome de Jesus, amém? A segunda atitude, se você quer ser uma pessoa que vai experimentar algo novo de Deus na sua vida, neste novo tempo na vida da igreja, a segunda atitude é não desprezar nenhum tipo de pessoa. Atos capítulo 10, versículos 34, 35, não desprezar nenhum tipo de pessoa, veja o que diz Atos 10, 34, 35, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações, aceita aquele que o teme e faz o que é justo. Um dos maiores impedimentos para que nós alcancemos vida é o desprezo que nós temos por quem é diferente de nós. Todo mundo que é diferente da gente é estranho. Não é verdade? A gente vê uma pessoa com um coquinho na cabeça, assim, um negocinho parecendo um coqueiro, cabeça raspada, igual hoje eu vi pela manhã, a barba esquisita, a gente fala, meu Deus, que estranho. É estranho. Agora, o problema é que nós estamos vivendo numa sociedade de estranhos, porque os estranhos ficaram mais estranhos ainda. E os estranhos estão reunidos dentro dos guetos e dos blocos da cidade, dos blocos culturais, dos grupos culturais da cidade, e cada um tem uma cultura completamente diferente do outro. E se a gente quer alcançar essas vidas, a gente precisa entender a cultura deles, precisa entender o que eles estão querendo dizer, precisa entender o que são valores para eles, para que a gente consiga apresentar Jesus e trazer uma ponte de conversa para essas pessoas. O problema aqui é em Atos 10, não era a dieta alimentar. Deus não estava preocupado em mostrar para Pedro e para a igreja do Novo Testamento, que agora eles podiam comer carne de porco. Não era essa preocupação de, do Senhor. A preocupação de Jesus era porque Pedro e todos os demais apóstolos e discípulos, eles estavam com a ideia tão arraigada de que Jesus veio para os judeus, que eles não conseguiam compreender como é que Jesus poderia alcançar outras vidas. Jesus disse para ele: Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas eles continuaram pregando só para o judeu. É judeu? Então você tem que ser crente. Parece os irmãos de uma igreja que tem aqui perto de nós, que só prega para quem é crente. Eles não ganham gente que não é crente. Quando uma pessoa no trabalho se converte, eles vão lá e começam a falar, ó, oh, vem para a minha igreja, porque a minha igreja é a única que é certa. Mas eles não ganham pessoas para Jesus. Queridos, nós precisamos aprender, irmãos, a lidar com as dificuldades da nossa mente, do nosso coração. Por quê? Porque aquilo que para nós é estranho, aquilo que para nós é complicado, para o nosso Deus não é. Deus ele nos alcançou quando nós também éramos complicados O problema é que faz tanto tempo que a gente ficou normalzinho Que a gente esquece de quem a gente era A gente esquece das besteiras que a gente fazia no tempo passado A gente esquece daquilo que nós éramos um dia E também éramos estranhos para aqueles que serviam ao Senhor Mas o Senhor com o seu amor, a sua graça nos alcançou E quem somos nós para não alcançarmos também aqueles que Deus tem para nós? eu confesso para você que também não é fácil, eu confesso para você que também tem os meus preconceitos, mas Deus vai quebrar esses preconceitos em nome de Jesus, para que a gente possa alcançar essas vidas, nós não podemos tratar as pessoas com parcialidade, porque Porque Deus, Ele morreu na cruz do Calvário, através de Jesus ali, Deus fez aquele ato sacrificial, para que todas as vidas pudessem ser salvas, o nosso julgamento diz, esse não merece, esse não vale a pena, não vamos investir nenhum tempo nele, mas Deus sabe, Deus sabe aquele que precisa realmente alcan ser alcançado neste tempo, então queridos, lembre que o julgamento das vidas é com Deus, nós não somos juízes daquele que está do outro lado da rua, vivendo a vida, muitas vezes em nevacidão, vivendo uma vida que contraria a Deus, nós não somos juízes dEle, não somos nós quem vamos fazer A ou B contra aquela pessoa, é o Senhor que está nos enviando com a mensagem das boas novas, para que a gente possa ser o canal de bênção, e transformar aquela vida para a glória do Senhor, amém queridos? Portanto tire o seu julgamento, Pastor, mas e se essa pessoa vier para a nossa igreja, pastor? Então, irmão, talvez algumas pessoas não podem estar aqui conosco, porque elas são esquisitas demais. Aí a gente manda para outra igreja, fala, ó oh, querido, glória a Deus, que bênção que você chegou aqui. Mas culturalmente assim não é muito legal, não, vai para outra igreja, vai congregar num lugar lá, porque você gosta de algumas coisas que a gente não gosta, então vai congregar lá. E se a gente não fizer isso, irmãos, a gente não ganha vidas para o Senhor. Então nós não vamos ganhar vidas só para a nossa igreja. Nosso negócio não é ganhar vidas para a igreja, nosso negócio é ganhar vidas para o reino. Nem todo mundo que a gente vai alcançar vai ficar aqui na igreja, irmãos. E não tem problema nenhum com isso. O problema é se nós não fizermos a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, a Bíblia diz que as pedras clamarão. E as pedras clamando é juízo contra nós. Por quê? Porque Deus nos deu bênçãos para nós podermos ser bênção Deus, oh Deus nos deu recurso para nós podermos abençoar, para nós podermos alcançar. Então nós não temos falta, irmãos, de absolutamente nada para fazer a obra do Senhor como Ele espera que a gente faça. O que a gente precisa é fazer a obra do Senhor. Fique tranquilo porque Deus Ele é dono de todas as vidas. Ele é Senhor de todas as vidas. E Ele vai encaminhando naturalmente as pessoas. Agora... Eu não quero, queridos, daqui cinco anos, olhar para trás, quando a gente chegar lá em 2026, e olhar para trás e ver assim, puxa vida, nós estamos ainda em 2026, com as mesmas 150 pessoas que estavam na igreja, mudou um monte de gente, chegou um monte de gente, mas continua o mesmo tamanho, a igreja vivendo do mesmo jeito, a igreja muitas vezes apática em alguma área, muitas vezes a igreja com dificuldade em outra área, eu não quero viver isso. Porque se eu sei que Deus está fazendo algo, eu quero cooperar naquilo que Deus está fazendo, amém queridos? Lembra que o convite de Deus não é para você fazer, o convite de Deus é para você cooperar naquilo que Ele está fazendo. Deus já preparou o coração da pessoa com quem você vai conversar, Deus já preparou o coração da família, da casa, aonde você vai ter que entrar, mas você precisa entrar você precisa abrir a sua boca, você precisa estender as suas mãos, e o Senhor te usará poderosamente em nome de Jesus. Terceira atitude para viver este novo tempo, sempre estar aberto para o novo de Deus, nós precisamos estar sempre abertos para o novo de Deus, veja, Atos 10, versículos 19 e 20, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito disse, Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Irmãos, se o anjo não fala com Pedro aqui, nunca que ele ia com essas pessoas. Vamos entender um pouco do contexto dessa história. Pedro está em Jope. Cornélio está em Cesareia. São 45 quilômetros de distância. O anjo pede que Cornélio mande buscar Pedro, que está a 45 quilômetros de distância. Você acha que o Pedro, na cabeça dele, ele ia se dar o trabalho de sair da onde ele estava, para andar 45 quilômetros a pé, para um lugar que ele não conhecia, para um lugar que ele não sabia? Não. Por isso que o Espírito Santo de Deus, através do anjo do Senhor, fez a ponte. O anjo falou com Cornélio, o anjo falou com Pedro. De repente, quando Pedro termina a oração, eles batem a porta: ó, chegou, <risos> chegou. Porque o nosso Deus, irmãos, ele faz tudo acertado. Nosso Deus, ele vai à frente. O nosso Deus trabalha de uma forma que a gente não consegue controlar e nem é para controlar o nosso Deus é um Deus que nós temos que aprender a entender a porta que Ele está abrindo, entender a porta que Ele está fechando, e nós temos que entender a entrar e sair de acordo com o que Ele faz, você não gera o movimento, você entra no movimento, você não cria o movimento, você entra no movimento, você faz uma oração, Senhor me usa para o teu louvor e para a tua glória, pronto, dali a pouco Deus vai dizer, Bom, você não orou? Agora eu vou fazer isso para você, agora eu vou abrir a porta para você, tinha um dia que eu estava muito triste, lá em Pato Branco, era umas nove horas da manhã, e eu fiz uma oração, não chegava ninguém novo na igreja irmãos, ninguém novo, só via aqueles crentes de mesmo, de sempre, tá arrastando, arrastando as pernas, né? falei Senhor, estou cansado desse povo Senhor, estou cansado dessa mesbice, me dá uma família nova Senhor, me dá alguém novo, alguém que foi endemoniado, para a gente poder trabalhar, para fazer alguma coisa diferente. Isso foi nove horas da manhã, irmãos. 10h50, alguém me ligou e falou: pastor, nós estamos com um problema numa família. E eu não posso levar o meu pastor é de uma outra igreja, da maior igreja da cidade. Eu não posso levar o meu pastor lá porque ele não tem sabedoria para trabalhar com esse tipo de família. Mas o senhor pode fazer uma visita no hospital. E aí nós fomos fazer uma visita e aí nós tivemos trinta e poucos dias de batalha espiritual, todo dia o demônio se manifestava naquela casa, e foi uma luta maravilhosa, foi uma luta abençoada, e no final daquele processo, aquela família toda foi ganha para o Senhor Jesus, foi batizada, e hoje continua servindo ao Senhor irmãos, isso dá alegria irmãos, isso é muito bom, quando a gente não faz isso, a gente tem que ficar dando corda nos que estão, vai irmão, não desanima não vai irmão, vai melhorar o irmão, o ano que vem vai ser melhor e dá corda, e dá corda, e dá corda, e dá corda e quanto mal você dá corda chega a hora que o brinquedinho fica cansado você já viu quem já teve brinquedo de corda aí? o brinquedinho fica cansado não anda mais sabe aquelas ambulânciazinhas que você ganhou do teu pai? você dava corda ambulância depois de umas 50 vezes que deu corda ela... desse jeito tem crente que é assim irmãos Fazer o quê? Se você não quer ficar um crente ultrapassado Ceboso Sabe o que, que é crente ceboso? Você já viu o salame que fica parado assim na adega Bastante tempo parado lá Ele vai criando aquela carga de sebo em volta dele assim, Vai ficando ceboso Se você não quer ficar um crente ceboso Faça a obra do Senhor Porque senão você vai ficar ceboso Você vai ficar um crente chato você vai ficar um crente infrutífero, que não faz a obra do Senhor, ah pastor, mas eu contribuo, glória a Deus, não faz mais do que obrigação, Deus falou que se você fizer tudo isso que Ele te pede, você ainda é um servo inútil, então não se trata do quanto você faz, se trata do quanto você deixa Deus conduzir você para fazer as coisas, que você ainda nunca fez, ah pastor, mas quando eu tinha 20 anos, eu fazia, eu fazia, ok, glória a Deus, você morreu? Não, então continua fazendo. Não dá para fazer andando com as duas pernas, irmã Tereza. Pega o telefone e liga. Não dá para fazer caminhando, faz de outro jeito, mas faça. A obra do Senhor precisa ser feita. Não é o nosso meio, não é o nosso jeito, não é a nossa estratégia. É simplesmente a nossa obediência aos princípios da Palavra o que faz efeito, o que dá resultado, não é a nossa estratégia, não é a capacidade de falar, não é a capacidade de expressar, é a capacidade de obedecer ao Senhor irmãos, glória a Deus, glória a Deus, se você se dispuser a obedecer, Deus vai fazer, mas você precisa estar aberto para o novo, Por quê? Porque tem muita gente que está presa na estratégia do passado, como é que nós vamos fazer tal coisa? Ah, porque lá em 1969, o missionário score não sei o quê, glória a Deus, pelo missionário escoure. Mas o tempo de hoje é outro, a realidade de hoje é outra, os problemas são os mesmos, mas nós precisamos trazer respostas para este tempo, para este momento nós não podemos ficar presos no passado por melhor que ele tenha sido, mas também não podemos ficar presos no passado por pior que tenha sido, ah pastor, foi uma decepção na história dessa igreja, ah pastor, começou a fazer célula, a igreja começou a crescer, de repente veio uma confusão assim no meio da igreja, já viveram isso aqui irmãos? Mas por causa disso, nós vamos fechar a porta da nossa casa, para abrir a nossa casa para não ter células? Por causa disso, nós vamos deixar de sonhar com o crescimento da igreja? Não! Nós vamos sonhar com o crescimento da igreja, vamos abrir a porta da nossa casa, vamos convidar as pessoas para a nossa casa, mas nós vamos jejuar e orar. E aquilo que o diabo fez há um tempo atrás, não vai fazer em nome de Jesus, porque nós estamos em vigília. Às vezes, pelo medo do passado, a gente não alcança aquilo que Deus tem para o tempo presente. Não sei qual é a decepção que você teve, Deus está falando com você nessa noite. Quem sabe você é a pessoa que entrou aqui hoje e teve grandes decepções decepções com pessoas, decepções no seu trabalho, decepções na família, e você fechou o seu coração, você fechou a sua mente, mas o Senhor está dizendo para você, não olhar para o passado, para você olhar para o presente, olhar para o futuro, e abrir o seu coração, porque o que Deus vai fazer neste novo tempo, pode ser completamente diferente, e se você observar, e se você cuidar, Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus. A decepção do passado tem que ficar no passado. Amém, queridos? Mas esteja preparado. Eu quero que você compreenda que para coisas grandes ou para coisas novas, Deus usa estratégias novas. Eu quero que você compreenda uma coisa essencial nesse texto de Atos 10. Filipe, um homem de Deus, usado por Deus, estava lá em Cesareia. Quando você vai ler o capítulo 8 do livro de, de Atos, você vai perceber que Filipe estava em Cesareia e aí o Espírito Santo manda chamar o Pedro que está a 45 quilômetros de distância por quê? porque o que Deus precisava fazer na igreja Ele precisava que Pedro compreendesse e talvez Deus vai mover coisas que você acha assim pastor, mas não é mais fácil fazer do outro jeito eu quero dizer para você uma coisa Deus está trabalhando para que esta igreja cumpra a sua missão e que você também cumpra a sua missão Portanto, Deus vai operar na sua vida neste novo tempo, porque cada tempo tem a sua forma, tem a sua unção capacitadora, e cada tempo é uma unção diferente, irmãos. A unção que Deus repousou sobre a vida do missionário Newsgore foi a unção para aquele tempo, para este momento na vida da igreja. Agora para o novo tempo, algo novo que Deus tem, a unção é diferente. Então quando Deus troca, não é que Deus quer, não é que Deus quer mexer no ambiente para causar confusão, não. Deus troca por quê? Porque Ele precisa que uma nova unção, um novo tempo, um novo momento aconteça na vida da igreja. É Deus quem faz as trocas, irmãos. Pedro, ele aprende então a estar aberto para o novo tempo de Deus. E saiba que Deus não faz as coisas do mesmo jeito. Então o segredo para nos mantermos atualizados com o que Deus está fazendo, é estarmos abertos para o novo de Deus. Você pode ficar uma pessoa velha, cronologicamente, mas você não pode ficar desatualizado. Você não pode ficar desatualizado. Você precisa estar antenado com o que Deus está fazendo nesse tempo. Então, eu não sei, querido, como é que você se pensa? Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas eu já estou com 50 e poucos anos, estou com 60 e poucos anos, eu estou velho para isso, eu estou velho para aquilo. A pergunta não é a sua idade cronológica, a pergunta é, você está atualizado para o que Deus quer fazer na sua vida? Deus vai baixar um aplicativo novo em você, mas o seu smartphone está atualizado? Seu smartphone espiritual está atualizado? Ou ele está na segunda onda ainda, está na segunda geração? nós temos que atualizar irmãos, o mundo vai correndo muito rápido, Deus está fazendo coisas grandes e tremendas nessa cidade, irmãos vocês não fazem ideia da quantidade de pessoas que estão se convertendo todos os dias em Curitiba, estão indo para onde essas pessoas? Para quem está entendendo o tempo de Deus e o mover de Deus, só para isso, e a gente precisa entender isso irmãos para a gente não ficar olhando para os outros e ficar vivendo aquilo que os outros estão vivendo nós temos que viver o que Deus tem para nós então captou a visão, captou a direção, captou a missão vamos trabalhar, vamos firme porque o Senhor é conosco quarta atitude incluir novas pessoas na equipe Atos capítulo 10, 23 e capítulo 11, versículo 12 Incluir novas pessoas na equipe. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Quem acompanhou Pedro, irmãos? Alguns irmãos de onde? De Jope, onde Pedro estava lá passando os dias. Agora veja o versículo um, capítulo 11, versículo 12. O Espírito me disse para que não hesitasse ir com eles. Estes seis irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Irmãos, a obra que Deus tem para fazer através de nós é para que a gente capacite outras pessoas. Pedro poderia ter ido sozinho, hoje não tinha falado para ele que ele pudesse ficar tranquilo, que estava tudo no controle, Deus estava no controle de tudo. Pedro poderia ter ido sozinho. Agora Pedro pensou o seguinte: se Deus está me chamando, a 45 quilômetros de Cesaréia, o Felipe está lá, Deus me mandou chamar aqui, e quer que eu vou na casa de um homem que não é judeu, tem alguma coisa errada nessa história, eu não sou besta de sozinho não, eu vou levar a testemunha, a lei dizia que você tinha que levar duas testemunhas, Pedro leva seis, que é por via das dúvidas, na hora que o negócio pegasse para o lado dele, Pedro ia dizer assim, olha, foi Deus que mandou, e eu, eu, eu, eu, eu tenho testemunha aqui, que foi Deus que falou, por isso que Pedro levou vocês. Mas Pedro não compreendeu e ele vai compreender quando ele chega no capítulo 11. O capítulo 11 é um problema, porque o capítulo 11 é um concílio que tem na igreja, a assembleia batista da igreja de Jerusalém, se reuniu para dizer o seguinte, Pedrão: O que que você foi fazer na casa de um circunciso? O que que você foi fazer na casa daquela meretriz? O que que você foi fazer na casa daquele pecador? O que que você foi fazer na casa daquele assaltante? O que você foi fazer na casa daquele desviado? <risos> essa foi a briga Os irmãos convocaram uma assembleia da igreja, irmãos Eu posso ver o Paulo, Paulo Erni passando o livro de ata né? Passando o livro de ata, os irmãos assinando lá Porque eles convocaram uma assembleia E eles convocaram uma assembleia para enquadrar o Pedro Para botar o Pedro no lugar dele Pedro, que história é essa, Pedro? que nós estamos ouvindo lá que aqueles irmãos agora viraram crentes também, eles agora professam a mesma fé que a gente, que história é essa Pedro? E o Pedro tem que se explicar na assembleia, você vê que esse negócio de batista está desde o começo da Bíblia, não tem jeito né, de escapar, Tá lá, os irmãos vão ter que chamar, eles são chamados a atenção, agora qual é o grande segredo que Pedro compreende aqui? É incluir gente no processo que Deus está fazendo, ou seja, aproveite a oportunidade que Deus está movendo o seu coração Para levar mais alguém junto Vai fazer visita no hospital? Convida mais alguém para ir Vai visitar a família de alguém? Convida mais alguém para ir Vai orar por alguém que está enfermo? Convide mais alguém para ir Vai expulsar demônio de alguém? Convide mais alguém para ir Amém, queridos? Só não convida a gente incrédula Porque se você convidar gente incrédula, você vai apanhar do diabo com tudo mas convide, então aqui irmãos, nós precisamos entender como o Espírito Santo de Deus está trabalhando na vida da igreja sabe irmãos, nós precisamos parar com as coisas que muitas vezes nós não entendemos a gente não entende alguns conceitos da igreja, mas por exemplo, quando nós temos pessoas, nosso meio que está em pecado muitas vezes o pecado de uma pessoa no meio da igreja compromete tudo aquilo que Deus quer fazer no rebanho de Deus você quer ver um exemplo bem triste dessa realidade? O Jonas está em pecado. Aí o Jonas compra uma passagem e entra num barco. O que acontece naquele barco, irmãos? Furacão, tempestade, desgraça. Os irmãos, aquelas pessoas que estão no barco quase vão perder a vida. Como é que resolveram o problema? Como é que resolveram o problema, irmãos? Quem é o pecador dessa história aqui? Aí o Jonas diz, sou eu. Eu desobedecendo Deus. Deus falou para eu fazer, mas eu não faço. Não faço, não faço, não faço. <risos> Como é que resolve isso, Jonas? É simples. Põe na mão de Deus. Joga no mar. E a Bíblia diz que quando jogaram no mar o que aconteceu, irmãos? Cessou a tempestade. Tem gente na tua vida que você tem que tirar e jogar fora, irmãos tem gente na tua equipe que é problema para você, e você fica lá assim, ai, ah, vou dar mais uma chance, mais uma oportunidade, e mais não sei o quê, e mais não sei o quê, e você não avança, é, é sério isso irmãos, eu tenho, eu tenho escrito um livro, e eu estou eu vou, eu escrevendo esse livro, mas é um livro interessante, porque é o seguinte, um dia Deus chama Samuel, fala Samuel, eu já não falei para você que o Saul não é mais o rei desse negócio? Até quando você vai ficar com dó de Saul? Aí Deus dá uma despertada no Samuel. Por quê? Porque enquanto Samuel, que era o profeta instituído por Deus para aquele momento, não tomasse uma posição diante do pecado de Saul, Deus não podia ungir o um novo. Eu quero que você preste atenção nisso. Às vezes, irmãos, nós estamos em alguns pecados dentro da igreja, que a gente não compreende por que, que a igreja não cresce. É pecado. Existe pecado dentro do rebanho, que precisa ser tratado, que precisa ser eliminado muitas vezes. Muitas pessoas precisam ser tratadas, e às vezes elas precisam ser excluídas, a bem da igreja. Isso é uma disciplina excisiva isso. Não é uma coisa que nós gostamos de fazer, mas de vez em quando tem que fazer. Por que, que tem que ser feito? Porque a Bíblia diz um conceito interessantíssimo. Jesus diz assim, aquele que comigo não ajunta isso, ele não diz assim, aquele que comigo numa junta não cheira nem fede. Ele não está dizendo isso. Aquele que comigo numa junta não aumenta nem diminui. Não, ele diz, aquele que comigo numa junta, espalha. Não tem terceira opção, não tem terceira via. Ou é ou não é, ou está ou não está. E nós precisamos compreender, e nós aqui como batistas, irmãos, aqui não tem, nesse aspecto nós temos um problema sério. Quando nós aceitamos alguém como membro da igreja, nós colocamos sobre as nossas cargas o pecado daquele irmão. Nós botamos sobre a nossa carga o pecado daquele irmão, tem o nosso pecado e temos que carregar o pecado do outro também. E isso é uma coisa que muitas vezes impede a igreja de crescer. Então nós precisamos aprender a lidar com isso, por quê? Porque se a gente quer avançar e quer alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos clamar ao Senhor, orar, jejuar, tomar posicionamento, que no mundo espiritual é por posicionamento que você vence, tomar postura, tomar posicionamento, clamar diante de Deus para que Deus mude a circunstância, Deus trate o que tem que tratar, Deus fale com quem tem que falar, porque às vezes você falando só vai dar briga e confusão, mas se você botar na mão de Deus, Deus vai lá e vai resolver o problema de uma forma que você fica de boca aberta, de como Deus resolve, mas você precisa tomar posição, então eu como pastor nesta igreja, eu tomo posição, amém queridos? Não pensa você que eu, for, eu fico lá de bobinho, não, não, eu tomo posição, Senhor eu não quero, Senhor eu não é assim, Senhor eu não entendo dessa forma, eu estou aqui e eu estou na posição irmãos, amém queridos? E quando a gente toma posição com Deus, as coisas começam a acontecer. Se tem pecado oculto, o pecado começa a vir à tona. Se tem problemas que precisam ser resolvidos, os problemas começam a acontecer. E começam a ser tratados. É assim que funciona a igreja do Senhor, irmãos. Amém, queridos? Então, nós precisamos incluir novas pessoas na equipe. Agora, tem uma outra chave interessante, uma outra atitude. A atitude é o seguinte... Saber que você é um servo e não uma celebridade. Então a palavra é servo e celebridade. Atos capítulo 10, versículos 25 e 26. Olha que interessante aqui, ó. quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levante-se, eu sou o homem como você. Sabe o que, é que Deus está dizendo para mim e para você? que muitas pessoas vão dizer assim para você, puxa vida, que bênção, que maravilha que você foi, você foi na minha casa, que bênção que você foi na minha empresa orar, que bênção que Deus respondeu a sua oração, ah, mas você é bom de oração, hein? Aí você vai dizer, é, eu realmente eu sou bom de oração, é isso? Não, toda honra, toda glória seja ao Senhor você é um embaixador, você não é presidente, você é embaixador, você não é rei, você é um servo do Deus Altíssimo, para fazer a diferença neste mundo, e a hora que você entende que você é um servo, você vai começar a fazer a parte que te toca, e Deus vai honrar a sua vida em nome de Jesus, Jesus quando instituiu a ceia, e nós vamos cear daqui a pouco, tem uma parte, um, um, um dos evangelhos, que conta uma história interessante, depois de ter ceado, Jesus poderia ter feito para eles um, uma aula e disse assim, olha gente, três anos que nós caminhamos juntos, está aqui a apostila de como é que vocês vão abrir igreja. Vocês vão, segue o método, segue o método, linha não pula uma, uma linha, <risos> segue o método. E vocês vão fazer isso aqui, vai dar certo. Foi isso que Jesus fez? Não. O que, que ele fez? Ele pegou uma bacia, uma toalha, e ele foi lavar os pés dos discípulos, porque existe um princípio, e um valor no reino de Deus irmãos, o valor no reino de Deus não é a quantidade de pessoas que te serve, é a quantidade de pessoas que você serve, no mundo espiritual o valor que você tem, não é pela quantidade de pessoas que estão sob a sua autoridade, mas é a quantidade de pessoas que Deus deu sob a sua autoridade para você abençoar, você quer ser um homem ou uma mulher cheio de Deus, você precisa abençoar vidas, aí você vai compreender que o seu local de trabalho como gerente de uma loja, ou o seu local de trabalho como chefe, como um gestor, você tem um monte de pessoas que estão debaixo de você, mas você não é importante para Deus pela quantidade de pessoas que estão ali debaixo para te servir, você é importante pelas pessoas que você serve. E quando você compreende isso, você então sai da sua posição de nariz empinado. E você vai fazer coisas que talvez num outro contexto você não faria. Porque o grande valor no reino de Deus consiste em servir e não em ser servido. Jesus ele foi reconhecido como alguém que servia. E Ele diz, eu vim para servir e não para ser servido. Então Ele pede aos discípulos que façam a mesma coisa. A maior aula de plantação de igreja, a maior aula de, de expansão missionária foi dada através de uma bacia com água e de uma toalha. Lavar os pés uns dos outros, o que, que significa lavar os pés uns dos outros? Significa me importar com aquele que está ao meu lado, me importar com aquele que está do meu lado Que precisa de cinco minutos da minha atenção, me importar com aquele que está do meu lado Que precisa de algo diferente, me importar com pessoas com quem Deus se importa Esse é o grande ensinamento e aqui, queridos, nós precisamos aprender o valor de servir, então sirva em nome de Jesus. Sexta atitude, fazer de Jesus a sua única mensagem. Atos capítulo 10, versículo 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. O que é que Pedro pregou para Cornélio? Jesus. O que é que os discípulos pregavam para todas as pessoas? Jesus. Os discípulos não ficavam tentando ensinar teologia. Os discípulos não ficavam tentando convencer as pessoas. Eles ensinavam sobre Jesus e o seu poder. E quando eles abriam a boca e ensinavam sobre Jesus e o seu poder. As pessoas eram transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus. A grande dificuldade nossa é que a gente fala assim. Eu não fiz teologia, eu não fiz seminário, eu não conheço Bíblia. Mas não é isso que Deus está dizendo para você. Deus está dizendo para você, para fazer Jesus conhecido. Se você tiver apenas um versículo da Bíblia, que fale sobre Jesus, que aponte para Jesus, que aponte para a graça de Jesus, que aponte para a obra redentora de Jesus, este único versículo vai fazer a diferença na vida de muita gente. E Deus vai ser glorificado. Um único versículo pode mudar uma vida. Charles Spurgeon, um grande pregador, um dos maiores pregadores que o mundo já teve Foi impactado por um único versículo Um único versículo faz a diferença na minha e na sua vida Então aponte para Jesus, abra sua boca, deixe o Espírito Santo de Deus te usar E Ele te usará poderosamente, em nome de Jesus, aleluias Eu conheci uma irmã, há um tempo atrás que ela ah, deve ter morrido já, que era velha naquele tempo. Mas ela falava assim, pastor, eu não sei muita coisa, mas toda vez que eu atendo o telefone, o meu telefone é Jesus te ama. Atendi o telefone, boa noite, Jesus te ama. Bom dia, Jesus te ama. Boa tarde, Jesus te ama. E ela me contou um dia que ela recebeu um telefonema às três e poucos da manhã. E um sujeito pegou um, um folhetinho que ela tinha deixado em algum lugar, achou o telefone dela, ligou para ela, e ela atendeu, Jesus te ama, e aquele homem começou a chorar, porque ele estava determinado a tirar a vida, mas aquela palavra, naquele momento, fez a diferença na vida dele, irmãos é maravilhoso, quando nós colocamos Jesus como nossa única mensagem, sétima e última, sétima e última atitude, nunca perder a dependência do Espírito Santo, Olha que interessante, irmãos, nunca perder a dependência do Espírito Santo, Atos 10, 44. Olha que interessante o que a Bíblia diz, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Enquanto Pedro ainda estava pregando. Consegue imaginar um negócio diferente desse, irmãos? você vai com a mensagem que você não sabe exatamente como é que vai dar o final da história, mas a hora que você está falando o Espírito Santo de Deus, já começa a usar aquela vida, e começa a mostrar para você que Ele está naquele negócio, que Ele está naquela casa, que Ele está naquela situação, e aí então há uma grande colheita, há um grande mover, porque o que move a igreja irmãos, não é dinheiro, sinto muito decepcionar você, não é dinheiro, o que move a igreja é o poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja com dinheiro e sem o mover do Espírito Santo de Deus é uma igreja rica, mas é uma igreja pobre espiritualmente. Eu fui missionário, pastor Michael, Raquel, nós somos missionários e não administrávamos igrejas que tinham dinheiro, mas nunca nos faltou absolutamente nada. Nós não podemos olhar para trás e dizer assim, ah, não tinha, não tinha não. Nós tivemos tudo aquilo que era necessário na obra do Senhor. Nunca nos faltou nada, porque o valor mais importante na obra de Deus, irmãos, não é o dinheiro que você dá, é o seu coração que deixa Deus mover e deixa Deus usar. E o Espírito Santo, irmãos, Ele está sempre fazendo algo novo, o Espírito Santo está sempre se movendo, e quando Ele se move, nós percebemos o Seu mover, e aí então a gente entra no mover do Senhor. Para concluir esta mensagem, irmãos quando nós vamos para Atos 11, que tem aquele, aquela Assembleia, aquela Assembleia Batista, maravilhosa na igreja de Jerusalém, que quase saiu cadeirada, e só não saiu porque Deus botou a mão naquela coisa, nós vamos encontrar quatro tipos de pessoas naquela igreja, naquela igreja tinha um tipo de pessoa, que são aqueles que fazem as coisas acontecerem, Atos capítulo 11, versículos 11 e 12. Pedro está dizendo, eu e mais seis fomos lá na casa daquele homem, Deus fez e Deus aconteceu naquele lugar. Então o primeiro tipo de pessoa que tem em toda a igreja, aqui não é diferente, tinha na igreja de Jerusalém, na igreja de Atos do capítulo 11, pessoas que fazem as coisas acontecer. Mas também tinha naquela igreja, pessoas que ouvem o que está acontecendo. Atos capítulo 11, versículo 1. Olha lá, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Tem gente que ouve o que aconteceu. Diz que teve um churrasco na igreja. Wanderson, diz que foi bom para caramba. Me convida para o próximo Wanderson. Diz que foi bom para caramba. Só está ouvindo a notícia, irmão. Mas você não comeu. Você não degustou o churrasco. Você só ficou com ouvido só, só com a notícia. E naquela igreja tinha irmãos que ouvia eu tô, Nossa, está tendo um treco legal naquela outra igreja lá hein? Meu Deus do céu, eu passo lá na frente Eu estou vendo o que está acontecendo Só está ouvindo, irmão, só está tendo notícia só Você não sabe, porque você não está envolvido Mas também tinha naquela igreja Aqueles que criticam as coisas que acontecem Atos no capítulo 2, versículo 3 E subindo, veja lá o versículo 11, né Ora, e subindo Pedro a Jerusalém Foi chamado a Jerusalém Disputavam com ele os que eram da circuncisão Os irmãos criticavam Vou te enquadrar, Pedro Você vai ver que história é essa, Pedro Está se achando melhor do que os outros agora Que negócio é esse, Pedrão? Vamos tirar limpo essa história aí é. Gente que critica Tem uns que faz Tem uns que ouvem Tem uns que só criticam mas também naquela igreja tinha aqueles que ajudam a fazer as coisas acontecer Atos capítulo 11, versículos 22 e 23 Olha o resultado da descida do Espírito Santo ali Versículos 22 e 23 E chegou a fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém E enviaram Barnabé até Antioquia O qual quando chegou e viu a graça de Deus se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. O Barnabé falou, eu vou ficar de fora? Vou, não, eu vou junto. Conta comigo na próxima missão. No próximo churrasco eu estou lá. No próximo almoço eu estou lá. Na próxima visita a algum lugar eu estou junto. No próximo retiro eu estou junto. Eu não quero ouvir notícia. Eu quero, ser, eu quero ser participante. Eu não quero apenas ver a foto. Eu quero ser a foto. Amém, queridos? Abra o seu coração, abra a sua mente. Porque Deus quer te usar poderosamente em nome de Jesus. Que você seja tremendamente usado por Deus neste tempo. Que você receba esta unção nova, esta unção fresca sobre a sua vida neste lugar. E se você assim, crê, querido você pode dar uma glória a Deus agora e aplaudir ao Senhor em nome de Jesus, porque Ele vai fazer, Ele vai levantar, e você vai ser cheio, cheio, cheio, transbordante, para a glória do nome do Senhor em nome de Jesus, vamos ficar em pé em nome do Senhor? Deus eu quero ministrar esta unção sobre a vida do Teu povo Pai, o Senhor me trouxe de vitória no Espírito Santo, como missionário a Deus, para ensinar, para ministrar, para levar esta igreja, a compreender o valor da missão, então ó Deus, eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor vai levantar missionários deste lugar, não apenas missionários de carreira, não apenas aqueles que são chamados especificamente, para o campo de missões, mas o Senhor vai levantar todo aquele que neste lugar, ouvir a tua voz, obedecer a tua voz, o Senhor vai levantar como missionário, o Senhor vai capacitá-los para que eles atravessem a rua, eles entrem em casas que eles nunca entraram, eles conversem com pessoas que eles nunca conversaram, e eles vão alcançar vidas, vidas, vidas vidas, para o louvor da tua glória Senhor, no ano de 2022, nós alcançaremos as 140 almas que nós estamos clamando no ano de 2022, nós batizaremos as 30 pessoas que nós estamos clamando no ano de 2022 esta igreja, dará um salto de qualidade, esta igreja crescerá exponencialmente porque assim diz o Senhor, a palavra que eu tenho lançado, não cairá no no solo duro, a palavra que eu tenho lançada não cairá no solo rochoso, mas cairá na boa terra, e esta frutificará a 30, a 60 a 100, porque assim diz o Senhor eu sou o Senhor desta obra eu velo pela história mas eu velo pelo futuro e eu sou o Senhor que quer o crescimento a restauração e a glória do meu nome será louvada e glorificada nesta igreja em nome de Jesus Jesus aplauda ao Senhor querido. Glória a Deus.